Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Hullyman. Não se esqueçam do like e de se inscrever se ainda não for inscrito. E bora pro vídeo de hoje! Com início no dia 12 de julho, Prime Day trará promoções incríveis pelo app. E para nós gamers, serão mais de 30 jogos com a insana trilogia de Mass Effect Legendary Edition, Need for Speed Hit, Grid Legend, Star Wars Jedi Academy, além de outros AAA. Desde o dia 21 de junho, a Prime já liberou 21 jogos como Fatal Fur, Metal Slug, Samurai Showdown, entre muitos outros. Para ver a lista completa de games, acesse o blog oficial da Prime Game e as atualizações pelas redes sociais. Além disso, a Crown Channel, em parceria com a Amazon, vai transmitir pela Twitch o maior evento de games do inverno, Ultimate Crown. O link vai estar na descrição.